tantas guerras e mortes? Por que Deus criou pessoas com preconceito? Por que Ele deixou pessoas abusarem de inocentes? Por que Deus deixou a humanidade chegar a esse ponto? Por que Ele não faz nada? Por que? Quando os dois aviões se chocaram com as torres gêmeas em Nova York, em Manhattan, muita gente fez essa mesma pergunta. Onde é que estava Deus quando, enquanto tanta gente morria com aquele atentado terrorista? Essa pergunta foi feita a um homem certa vez. Onde é que estava Deus? E a resposta foi a seguinte. Deus estava nos bombeiros. Quando a gente vê histórias de tragédia, tsunamis, atentados terroristas, pessoas se matando, guerras, é, preconceito, tudo isso traz uma certa indignação para o nosso coração. E sabe por quê? Traz uma certa indignação não é pelo contexto social, porque Deus colocou a eternidade no nosso coração. Deus não nos fez para vivermos desse modo. E aí você diz assim, tá, Deus não nos fez, e por que, que a gente faz? Porque quando Deus criou a humanidade, lá no Jardim do Éden, o um homem olhou para Deus e disse assim, Deus, foi muito legal você ter me criado, foi muito legal você ter feito a mulher, mas sabe de uma coisa? Eu quero viver a vida do meu jeito. E aí, a partir de então, o homem deu um grito de independência a Deus, dizendo assim, Deus, eu quero viver do meu jeito, eu não preciso de você. Aliás, quando ficar difícil, aí eu volto para você e faço algumas perguntas. O resultado? O resultado é que a nossa história, a história da humanidade, ela foi manchada por conta de uma palavra que hoje muita gente não quer aceitar. A palavra chama-se pecado. Guerras, preconceito, a intolerância, tudo isso acaba sendo o resultado do pecado na nossa história. E aí você diz assim, bom, então não tem mais jeito, né? A, a nossa vida se resume a isso? Não. Há um jeito de reverter a história. Cristo redime tudo. Ah, sabe o que significa redimir? Redimir significa ah, quando você perde uma coisa e você vai lá e compra ela de volta para você. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para redimir a mim e a você. Ele comprou de volta a humanidade para Ele, com seu sacrifício na cruz. E quando Ele faz isso, homens e mulheres que antes eram intolerantes, pela vida de Jesus, agora vivendo nelas, elas acabam se tornando mais tolerantes. Homens e mulheres que não, conseguem, que não conseguiam mais perdoar pessoas, familiares, pais, irmãos. Agora, quando Cristo vive em nós, redimidos... Nós conseguimos perdoar as pessoas. Ah, o pecado não tem a última palavra. A última palavra pode ser a de Jesus na minha vida e na sua vida. Por isso, eu quero convidar você também a entender que no meio das tragédias humanas, e elas sempre vão acontecer, Deus não está ausente. Deus continua derramando da sua graça e do seu cuidado. Se há guerras, é porque nós construímos as guerras, a paz. Vem do rei. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. Que essa paz inunde a sua vida, a minha vida, e que eu e você, com a vida de Jesus em nós, nós possamos construir uma sociedade melhor. Deus abençoe muito a sua vida.